Olá todo mundo, eu sou a Isa, se você não me conhece, eu faço vídeos de jogos, tanto de criação de jogos, quanto de jogando jogos. E você não leu errado não, eu dublei uma série de The Sims, eu nunca, nunca dublei nada na minha vida, a não ser a minha própria voz né, mas foi em inglês. E era a minha própria voz, e fui eu que falei, então foi, foi, foi tranquilo, entende? Foi tipo, não foi tranquilo, deu bastante trabalho, ficou esquisito, eu, eu vou ter que pesquisar como é que dubla melhor a minha própria voz, porque olha, ficou esquisito, se você quiser ver, eu vou deixar aqui, tem a versão em português, né, obviamente. Mas enfim, como vocês sabem ou não, eu jogo bastante The Sims 3, é meu jogo favorito da minha vida inteirinha. Não que eu seja muito velha. E eu tô dentro de vários grupos de desenhos no Facebook. E uma vez eu vi alguém pedindo pra alguém dublar uma série de E Eu falei, e eu. E essa pessoa era o Merman Simmer. Não sei como ele quer se identificar. Então eu vou identificar como o nome do canal. Eu já vou deixar o canal aqui, se você quiser ver. Antes de mim, né? No caso. Eu dublei uma série que está no canal dele. E a gente vai assistir. Saiu hoje. Eu não assisti ainda. Então eu não sei. Eu tô um pouco caracterizada, ó. Minha maquiagem tá azul, minha boca tá mais ou menos azul Tem umas pedrinhas, meu cabelo tá azul, tá bom? Meu cabelo tá exatamente da cor dessa blusa que você tá vendo É que é um preto azulado, então E eu vou ver junto com vocês Eu vou confessar que eu tô nervosa Eu tô, eu tô ansiosa, eu tô, tô nervosa, eu tô com medo que eu tenha vergonha de mim Ai, ai gente, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa, sério minha... Não sei se ficou bom, ele tem muitos inscritos Então se ficou ruim, eu tô lá eu perguntei pra ele, ficou bom ele? Ah, não sei, eu... Vamos começar primeiro sobre como foi pra mim dublar pela primeira vez. Bom, primeiro, no dia que ele me pediu... Eu tava doente e eu permaneci doente por duas semanas. Eu não era bem doente, meu nariz tava tapado. Se você vê alguns vídeos aí, foi no mês passado, assim, antes de começar tudo isso. Eu tava com o nariz tapado e eu não pude gravar. Eu fiquei, tipo, enrolando, assim, por dizer, foi no carnaval. Isso, foi exatamente no carnaval. E daí, quando eu pude gravar, eu gravei. Coitada. Eu gravei duas versões de cada frase pra ele. Porque eu não sabia qual era o sentido que ele queria. E eu tinha visto dois sentidos pra cada um, às vezes até três. Então eu mandei muitos áudios pra ele. E foi muito difícil. Assim, eu, eu já fiz teatro. Eu gosto bastante de atuar, assim, por dizer, né? De aparecer, talvez... Acho que é, se aparecer é um, é um termo meio, meio chato, eu não gosto desse termo, as pessoas falam pra mim Ai, ah, você só quer se aparecer, eu fico tipo, gente, eu tenho um canal no YouTube, eu não quero me aparecer, eu já estou me aparecendo Então você falar que eu só quero me aparecer não faz sentido, sabe, porque já tô aqui Então eu não gosto muito desse termo, mas como eu já tinha feito teatro, então assim, eu não tive nenhum tipo de bloqueio Foi muito legal pra mim dublar foram bem poucas coisas que ele me passou, e eu espero que tenha ficado legal. Eu não sei qual vai ser minha reação ouvindo a minha voz, porque eu tô acostumada a ouvir minha voz, porque sou eu que edito, né? Eu, eu edito meus próprios vídeos, todos, então eu tô acostumada a ouvir minha voz. Agora, dá a minha voz pra outra pessoa, eu não sei o que ela fez. Ai, eu tô nervosa, A gente, vai assistir esse negócio agora. Tô realmente muito nervosa, vocês não estão entendendo, tô com vontade de chorar. Tem 823 visualizações. Enfim, só quero avisar que ele não me deu nenhum background, eu não sei o que tava acontecendo. Ele só me mandou a foto dela, e ela é loira, e eu, eu tive um pouco de problema com isso, porque, né, não sei se eu quero ver. Tá, vamos lá, então, um react da minha vida. Ele faz vídeos incríveis, <risos> não vou conseguir assistir. Tem mil visualizações! Sabe quanto tempo eu levo pra ter mil visualizações? foi screen, né, gente? Full... Ai, não, eu cliquei no final sem querer, meu Deus, do céu, o pânico! Full Screen e Full HD fazendo favor. Ele faz D Sims 4. Ele faz D Sims 4. E vocês sabem que não tem nenhum vídeo de D Sims 4. Ai, ah, meu nome! Não, tá errado! Gente, não, não, não, É A Isabela Que lindo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu já assisti Girls in the House, então eu gosto bastante de séries feitas no The Sims, tá? Isso não é nada tipo, nossa, nunca nem vi isso, vou dublar. Não, gente, eu gosto bastante. Nossa, que que eu nunca tinha visto esse negócio de socorro Eu trabalho aqui, você sabe disso. Daqui a alguns dias eu terei dinheiro suficiente e não precisarei mais trabalhar aqui. Né? Gente, eu gostei. Gente, eu tô achando interessante. Assim, eu, ouvindo a minha voz ali, eu achei que combinou. Eu gostei de me ouvir, tipo, não foi tão estranho assim, eu fiquei um pouco chocada. Mas eu acho que eu fui péssima, tipo, eu acho que eu poderia ter falado melhor. Eu sei lá, né, gente que rolou? Nossa, mas ele, ele é muito bom! Me faz não é muito bonita, né? Eu acho que é isso que eu tô me incomodando. Eita, olha eu ali! Quer dizer, eu não. Vocês se entenderam. Bonita. Você chegou aqui tão rápido. O que quer dizer com tão rápido? Eu estive atrás de você pelos últimos dois minutos. Não. Sim. Primeiro que eu quero falar que a voz dele é muito bonita, assim, meu... É que você tá meio que na minha frente. Ah, sim, me desculpa aí, viu? Eu não sei o que me deu. Eita! O vampiro serei apareceu. É engraçado porque eu sei o que vai acontecer ao mesmo tempo eu não sei porque eu não tive tipo a cena. Então na verdade não é que eu sei o que vai acontecer. Não sei! Ai, credo, que susto! Criar séries no The Sims é um modo muito inteligente de fazer entretenimento, né? Porque, tipo, você tem todos os efeitos sonoros. Dentro do jogo, eu tô muito entretido. Tô chipando esse casal tanto que vocês não têm nem ideia. Ih, gente, eu tinha esquecido dessa parte. Ei, <risos> eu conheço você. me conhece. Claro que sim. Você é a dançarina da festa de ontem. Tava na sua frente, lembra? Eu acho que ter se afogado afetou o seu cérebro. Como você sabe? Você me viu? Eu não te devo explicações. Ai, gente, eu tô com um problema muito grave de conectar, tipo, a minha voz com ela. É normal, porque, tipo, parece que não tá combinando. Eu não sei se é porque fui eu que falei. E eu sei que fui eu que falei. E eu acho esquisito que é minha voz mesmo, então... Mas isso tá... Cara... Nossa, sabe que lugar ruim! Você mora aqui sozinha? Cadê sua família? Não importa, sou só eu agora. Acho que é melhor você ir. Espera! Você nunca me disse seu nome. Meu nome é Oceana. Tem tubarão ali ou é um golfinho? Poxa, ele não me pediu pra contar. Eu tô arrepiada. Ah, ela é muito mais bonita assim. Do que pessoa. Não vai dizer que ele vai matar ela, porque não gostou da minha voz. Não, gente, tá tudo bem. Se esse casal não der certo. Eu vou chorar muito. Gente, eu tô chocada, tipo... Ai, minha foto, meu vídeo, meu vídeo, tem meu vídeo ali. Nova série, gente, por favor. Por favor, por favor, assistam isso, curtam, comentem. Fala, vim pelo vídeo da Isa. Eu tô emocionada, tipo, eu achei sensacional. Caraca, meu, tem, tipo, mil visualizações já. O que eu vou falar? Não consegui conectar a minha voz com o personagem. Alguém me explica isso, se é normal, se é porque estou eu falando. Eu adorei a voz dele e eu quero que esse casal fique junto. E eu achei sensacional, tipo... Ainda estou em choque. Porque a edição ficou perfeita, ficou tudo lindo, assim, ficou, tipo... Eu espero que eu continue dublando. <risos> espero que vocês tenham... Por que eu tô de fone ainda? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da nova série. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Estão todos aqui no card, bonitinho. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever e de comentar. Por favor, comenta. Por favor, comenta. Me fala se eu, eu fui horrível, o que eu tenho que fazer pra melhorar, feedbacks, por favor, gente. Tchau!